Real Foxy Com mais um vídeo Hoje galera eu vou falar pra vocês Como arrumar aquele erro Alguma coisa Libraria Do Forge Tá ligado? Então, primeiro mano Vocês vão entrar no seu Google Vocês vão vir aqui no Youtube né? Não no Youtube Não no Youtube não Vocês vão ir na descrição do vídeo Aí vai tá esse link aqui ó fire Vocês vão clicar em download beleza o meu já tem download aí vai vir aqui ó para sua área de trabalho beleza aí você vai vir aqui vai pesquisar forge no google vai vir aqui nesse link minecraft forge Aí você vai na versão que você quer, caso a minha, que eu quero um Pantel de ponteiro. Você vai clicar aqui em Installer. Você vai esperar, esperar os 6 segundos. Vai clicar pra instalar. Aí vai vir aqui. Você clica em manter, que vai estar tá aqui, né, o download. Ou você usa, tipo, sei lá, qual o usa, a mesma coisa. Aí você vai pegar ele. Tipo, ele vai estar tá assim. Você vai segurar nele e vai jogar... Beleza, galera, eu pausei. Porque eu tinha que fazer uma coisa. Beleza? Aí, tipo, vocês tipo, baixaram o Forge, né? Que eu falei. Aí, tipo, o Forge, né, mano? Você vai estar tá aqui, né? Você vai segurar o Forge. Vai vir pra cá, ó. Pera aí. Tipo, você vai estar tá aqui. Você vai segurar. Vai vir pra cá. É só você ficar segurando aqui também. Aí, você vai poder jogar ele. Aí, você joga. Tipo, vai vir assim. Aí você vai jogar em algum lugar de sua área de trabalho. Beleza, né? <risos> Aí, mano. Você vai ter que vir aqui. Você vai apertar a tecla do Windows mais R. Aí o seu vai estar tá assim. Você vai escrever assim, ó. Porcentagem app data. Porcentagem. Que eu vou deixar no link da descrição assim tá aí você vai dar ok vai ter aqui ponto Minecraft vocês vai vir tá vendo silbários Li tá vendo esse programa vocês vão abrir ele tá vendo essa pasta aqui essa pasta você vai fazer você vai segurar nela e vai jogar aí é só você dar Ok, ok, ok, tipo, prosseguir, assim, tipo, substituir, substituir até acabar. Aí vocês fecham, pode fechar aqui também. Aí vocês vão abrir seu Minecraft. Hum, eita, galera. Mas, tipo... Antes vocês já devem ter jogado né, na versão que você quer né, na versão normal, vocês tem que já ter jogado, eu esqueci desse detalhe, aí vai ter aqui, aí você vai vir a opção, adicionar novo, rodar, aí vai aparecer Forge dá, do negócio que você quer, você vai clicar em salvar e vai vir aqui, vai vir aqui em Forge e clicar em jogar. daí tipo, seu Minecraft já tá aberto Tá, não, não tem textura, nada, tá, beleza Mano, eu não sei porquê, mas oh, Galera, eu tô com medo, mano Porque o Minecraft, ele criou, mano, do nada, velho Um Hardcore Mode É sério, criou do nada um Hardcore Mode Aí vocês vão dar kit game E beleza